Fala, player! Beleza! Olha só o que chegou! Legal, né, cara? O novo DualSense aí, totalmente black, né? Não tem como abandonar o que os outros consoles aí da, da família PlayStation foram e simplesmente não ter esse controle aqui. Lembrando que esse controle aqui, ele é exatamente o mesmo, tá? As mesmas funcionalidades do que vem com o console. O, aquele original que vem com o console E a ideia aqui é fazer um unboxing aqui para vocês verem o que vem dentro E dar mais alguns closes ali do controle para vocês terem uma ideia, tá bom? Aqui exatamente tem, né, é, todo o que o, o, o DualSense faz, né cara, esse controle magnífico Então sem muitas historinhas aqui, vamos, para, vamos abrir aqui o, a caixa do controle Beleza? Lembrando que eu comprei na Amazon, eu vou colocar depois o link ali na, na descrição de afiliado, se vocês quiserem comprar por lá, vai ajudar bastante o canal também, beleza? Eu vou puxar aqui de lado, desculpa, a câmera tá tremendo um pouco aí, mas vamos puxar um pouco aqui de lado. Geralmente, eu tomo muito cuidado com as caixas, porque eu guardo todas as caixas, tá? De tudo que eu compro, minha mulher fica doida, mas... Paciência, né? Aqui não tem nada na caixa. Vou colocar ela de lado aqui. E vamos ver o que vem nessa caixinha aqui. E já ter essa primeira percepção aqui do controle. Ele está assim. Ver aqui o que vem na caixa. Aqui tem o manual e não tem mais nada na caixa, tá? Pena, não tem mais nada. Uh, manual, aqui fala do uh, ondas de rádio, imãs e dispositivos médicos. Olha, isso aqui eu não sabia. Que informação importante aqui. Falando sobre segurança. Uh, enfim, legal que tá totalmente português, tá? Então isso é importante. Eu não vou ficar vendo o manual aqui para vocês verem. Deve ter um site da, da própria Sony do fabricante os detalhes ali do manual. Esse aqui é o famoso som do capitalismo, né? Não tem mais nada aqui, beleza? E aqui temos o Black, cara. Ele... Pô, eles não poderiam já vender ele desse jeito, cara. Vou até pegar o outro ali para eu poder comparar aqui para vocês terem uma ideia. Mas ele tá muito, mas muito, muito, muito, muito bonito, tá? Ele realmente. Deixa eu focar aqui para vocês, né, terem uma ideia aqui melhor. A traseira dele. Aqui a gente tem a frente. Aqui um pouco do curso dos botões, ele está realmente muito, muito, muito top. Eu vou pegar outro controle aqui para a gente poder comparar, tá bom? Aqui para vocês terem uma ideia, colocando lado a lado dos dois controles aqui, para vocês entenderem qual que é a grande diferença. Esse aqui eu estou com ele desde o lançamento, então vocês vão ver que ele... Já tá bem utilizado aí, tá bom? Desde novembro. Mas olha, vou colocar assim. Em cima e embaixo para vocês terem uma, uma ideia melhor aí. De como que a grande diferença, cara. Ele, ó, como está o meu já usadinho, né? Vocês conseguem ver aí, ó, Ele tá bem forradinho Tá até arranhando aqui atrás tá sujo, inclusive, o que o Leonardo tava dizendo agora, ó, tá, vamos colocar ele assim também, para vocês verem aqui, os dois tem a marca Sony, né, nacional, direitinho, PT, o TP ali, e está aí, o controle, vou colocar ele pra cá, o controle black aí, do Playstation 5, cara. O DualSense. Cara, ele é bem mais bonito. Bem mais bonito. Essa parte aqui. O controle não é 100%. Essa parte de fora aqui. Que seria essa parte branca praticamente, né? A relação assim. Ela realmente é preta. Essa parte aqui, ela não é 100% preta. Não sei se vocês conseguem ter uma ideia aí. Mas ela não é 100% preta. Mas... Ela, ela, tem, ela tem uma tonalidade um pouquinho mais clara, mas é bem legal. Falando sobre os problemas né, que os controles do DualSense vem tendo aí, sobre o Drift, ele não resolve, tá? Assim, na teoria, ele não é um outro modelo de controle que veio para corrigir esse problema. Na realidade, o que muda é só a estética, só o design desse controle, tá? Então, se vocês querem aguardar, se você ainda está inseguro em comprar um novo controle DualSense, né, com uma nova tecnologia, que a Sony sempre faz, né, lança modelos, dois ou três modelos de uma geração diferente do, do primeiro, vocês aguardem, porque esse aqui, ele é exatamente a mecânica, tudo que tem dentro dele é igual ao que tem no DualSense original que vem junto com o console, beleza? Então, player, espero que vocês tenham curtido aí esse, esse unboxing aqui do DualSense Black, 100% ao Black, ao Black aí. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho e coloque aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? Eu sou o Will, vou ficando por aqui, fique com Deus, valeu e fui!